Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu tô com raiva desses caras aí, não quer que eu conte esse método aqui, mas eu vou contar pra vocês aqui o um segredo pra ganhar na lotoface. Já ganhei várias vezes 14 pontos, eu estou a um passo de ganhar uns 15 pontos. O que vai acontecer com a lotofácil certeira? Você vai jogar 10 cartões apenas, 10 cartões, você vai ter uma garantia de pelo menos um bilhete com 14 acertos pessoal, 14 acertos garantido com esse sistema aqui. Você vai escolher 22 dezenas e não 15, aumentando drasticamente em 90% a sua chance de ganhar aí na Lotofácil. Então, esse tem cinco dezenas que você está definitivamente proibido de jogar nesses próximos 30 concursos. Se você errar apenas três números que não deverão sair para faturar os 15 pontos com 100% de garantia. Se você errar 3 das 25 dezenas, então nosso método vai gerar 60 combinações, onde dentro de uma delas terá um bilhete premiado de 15 pontos, galera. Isso mesmo, de 15 pontos, aumentando a sua chance em até 320 mil vezes com apenas 10 volantes. E uma garantia total de 14 pontos, pessoal. Então essa é a loteria certeira aí. Para você. De uma vez por todas acertar na lotofácil está mudando a sua vida e parar de jogar dinheiro fora. E todo, toda semana na loteria jogando num feito doido lá sem saber que número é esse. Sendo que tem uma, um material exclusivo aqui para você jogar com sabedoria. Beleza pessoal? É coisa boa de qualidade que você não vai encontrar em lugar nenhum. Tem muito site aí que só quer o seu dinheiro. Aqui é sem pegadinha, sem tua. Se você não acertar pelo menos 14 pontos, nós devolvemos todo o seu dinheiro de volta. Faça um teste aí com o nosso sistema. Loteria certeira. Para você acertar pelo menos os 14 pontos aqui. Ganhando na casa dos mil reais para cima. Vou deixar o link aí abaixo do vídeo. Para você fazer o teste. Beleza? Valeu!